Oi galera, bem vindos a nossa aula 9 de ótica, vamos falar hoje sobre o fenômeno ondulatório da difração e interferência da luz. Pois bem, a difração é uma propriedade que existe em fenômenos ondulatórios e que consiste na capacidade da onda de contornar pequenos obstáculos ou se espalhar após passar por aberturas de pequenas dimensões comparáveis ao comprimento de onda, como pode ser observado nesses exemplos. E para compreender esse fenômeno, precisamos fazer uso do princípio de huygens e Fresnel, que resumidamente estabelece que todos os pontos de um pulso se comportam como novas fontes, ondículas, e a sobreposição dessas ondículas determina a posição subsequente do pulso, assim a onda contorna o obstáculo. Dentro desses dois exemplos, você pode produzir uma difração, fazendo os pulsos atravessarem um obstáculo de uma dada largura A, produzindo ondas de comprimento cada vez menores, você pode perceber essa difração aumentada. Variando também o tamanho do obstáculo, você também pode perceber que a difração aumenta à medida que o tamanho da fenda diminui. Em outras palavras, o fenômeno de difração é percebido de uma forma melhor quando o tamanho do orifício ou obstáculo for da ordem do comprimento de onda de luz emitida. No cotidiano, a difração do som onda mecânica, é fácil de ser observado, pois o comprimento de onda médio é da ordem de centímetros, e é o que ocorre, por exemplo, quando vimos a buzina de um carro na esquina, sem ver o carro, ao passo que a observação da difração da luz é mais difícil, pois o comprimento de onda médio da luz visível é da ordem de 0,5 micrômetros, dimensões não tão comuns no dia a dia, mas que pode ser observada na difração da luz nas trilhas de um CD, cujo espaçamento é da ordem de 1,8 micrômetros resultando em faixas coloridas devido à difração e posterior interferência da luz. Vale ressaltar que a difração não altera a velocidade V, nem o comprimento λ e nem a frequência F da onda, restando somente alterar então a forma da frente de onda de acordo com o tamanho do comprimento de onda e o tamanho do obstáculo apresentado. A partir dessa imagem podemos ver que há uma relação geométrica entre a fenda que as frentes de ondas de luz passam. Considerando o princípio de Huygens, nota-se que há uma diferença de fase entre uma onda e outra que se mantém até o um anteparo. Este tipo de difração, quando o um anteparo é distante com relação à distância entre máximos e mínimos, é chamado de difração de campo distante ou difração de Fraunhofer. Os máximos e mínimos nesse caso são causados pela diferença de caminho óptico, A seno de θ, entre as ondas que se encontram no anteparo. Na difração por uma fenda simples, os máximos acontecem então quando as ondas estão em fase, ou seja, cristas interferem com cristas ou vales com vales, o que ocorre quando A seno de teta é múltiplo de meio λ. Então podemos dizer que a seno de θ para os mínimos é consequentemente múltiplo de λ, como descrito na equação abaixo: a seno de é igual a m vezes λ. Para m pode ser equivalente a 1, 2 e 3. Quando o mínimo da difração é, acontece, as franjas escuras. Deve-se notar que para m igual a 1 temos seno de θ é igual a λ sobre a o que nos dá valor máximo para θ igual a 90 graus com λ igual a A. Isso explica que a onda será mais difratada para θ igual a 90 graus. Agora, para finalizar, falaremos um pouco sobre interferência, que é uma propriedade também característica de fenômenos ondulatórios e que consiste na combinação de duas ou mais ondas no mesmo ponto do espaço através do princípio de sobreposição ou superposição. O experimento de Thomas Young é o que utilizaremos para apresentar o modelo ondulatório da luz. Com a luz incidindo sobre duas fendas, F1 e F2, teremos assim duas fontes que irão formar um padrão de interferência no anteparo colocado após as fendas, semelhante ao das ondas na água. As duas fontes deverão manter uma diferença de fase constante, fontes coerentes, para que seja possível a observação do padrão. Caso as cristas das ondas na água se coincidam com as ondas da fenda, ocorre uma somatória das ondas. Já se a crista de uma onda coincidir com o um vale da outra, então ocorre uma anulação e as ondas entram em repouso. Essas regiões escuras, então, que estão à direita, significam que as ondas estão fora de fase. Já as regiões claras significam que as ondas estão em fase. Por fim, então vale destacar que embora o experimento de Yang tenha sido um marco para o estudo da interferência, na natureza esse fenômeno apresenta de maneiras distintas esse experimento, como na interferência que gera manchas coloridas que se formam nas bolhas de sabão, nas manchas de óleo nos poços de gasolina ou até mesmo nas asas de alguns besouros, aves e borboletas. Bom, por hoje é isso pessoal, vejo vocês e até um próximo encontro.